Conhecido pelas modificações corporais, o francês Anthony Lofredo, apelidado de Alien Negro, está planejando mais uma amputação. Após arrancar dois dedos de cada mão, o homem de 33 anos agora planeja remover uma de suas pernas. O objetivo, segundo ele, é ficar ainda mais parecido com um alienígena. Anthony passou por inúmeros procedimentos para modificar seu corpo. Além de cobrir praticamente toda a pele com tatuagens, Anthony removeu as orelhas, o nariz e decepou alguns dedos. Anthony, que trabalha como tatuador, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha suas novas intervenções no corpo. Na seção dos comentários, internautas se dividem. Parte dos comentários elogiam a coragem e o estilo, já outros o chamam de louco e questionam as escolhas dele. Em um dos procedimentos, o tatuador retirou o lábio superior, o que o deixou com dificuldades para falar. Ele disse que pensa em amputar a perna, como parte da transformação, é algo muito difícil, pois tem uma perna saudável, e uma amputação é algo grande, declarou. Além das tatuagens, algumas intervenções foram feitas abaixo da pele, criando essas saliências no rosto. Somado a isso, Anthony prometeu que as próximas alterações serão feitas no rosto. Difícil é saber o que virá pela frente. Nas suas redes sociais, Anthony afirma que sua transformação está em 44%, dando a entender que todas as intervenções feitas até agora não representam nem metade do que ele espera até virar um extraterrestre. E como se não bastasse, todo o seu corpo é preenchido com tatuagens de cores escuras, incluindo os olhos.